E por falar em frio, já estamos às vésperas né, do inferno e quase duas mil crianças e adolescentes que fazem parte dos projetos sociais do município receberam agasalhos. A nossa equipe de reportagem acompanhou a entrega. Confira na reportagem.